E aí pessoal, Alexandre, era mais uma vez com vocês e amanhã vai sair outro vídeo. Eu quis fazer esse vídeo agora porque eu fui viajar para o casamento da prima da minha esposa, né? É... E aí nós voltamos agora e eu vi os comentários do último vídeo, né? Que eu postei na Universidade Marketplace, onde eu comentei que eu estava partindo do mercado em Views full e algumas pessoas sensatas entenderam o que é a visão para o lado empreendedor e outros que não, não sei se eu posso enquadrar é em é, que mas eu acho que não. Eu acho que são um pouco inteligentes, vamos dizer assim. É, não entenderam o que eu tô o que eu tô querendo mostrar. E o que eu vou mostrar no canal, efetivamente. Tá, é algumas pessoas. Vocês vão comentário. Algumas pessoas me chamam de vendido. É, outras, uma tal de Luciano que nem me conhece. Tá? Se, se é da cultura dessas pessoas se vender, não é da minha cultura. Tá, embora cada um faz o que quer com a sua vida. Tá. É, aí, eu, aí, eu decidi fazer esse vídeo porque assim eles me cobraram algumas pessoas. Tá, eu tô, o vídeo teve 1300 visualizações e 29 comentários. Eu respondi todos é, no celular, é um pouquinho ruim para responder porque não marca a pessoa. Então, não sei nem se eles vão ver, mas provavelmente esse vídeo eles vão ver. Que eles ficaram bravos porque eu vim falar do Mercado Envio Sul. Tá, alguns caras entenderam, algumas pessoas entenderam e eu achei interessante que tinham pessoas que compreenderam isso. Mas qual que é o negócio? Eles me cobraram que assim, ah, mas você não estava bravo com o Mercado Livre? Ah, mas você não tinha campanha? Ah, mas aí eu pergunto para vocês, na verdade, e a campanha? Como que a campanha tá? Porque eu, Alexandre Nogueira, coloquei um domínio no meu CPF, certo? Movimentei os youtubers, porque quem começou isso fui eu, efetivamente, tá? Coloquei todos num grupo para a gente poder fazer. Nós expusemos o nosso, a nossa cara, nós expusemos o nosso posicionamento, eu fui o que mais postei o número de vídeos, mas outros também postaram, pedindo uma posição no Mercado Livre e cobrando mudança. Tá? Mais de 100 mil pessoas diferentes, mesmo que as audiências se cruzem, tem muitas pessoas diferentes, viram os conteúdos. Nós não chegamos a 10 mil assinaturas no, no nosso abaixo-assinado. Na manifestação, a primeira manifestação, efetivamente, eu apoiei, compartilhei nos meus perfis, postei um vídeo chamando para uma manifestação, é... Não tinham, um, até onde eu vi as lives, não tinham 200 pessoas. Então, eu acho que antes de mais nada, antes da pessoa vir me xingar de vendido, ela tem que olhar pra, pra dentro dela mesmo. E entender, porque eu parei o, o conteúdo do meu canal por mais de 20 dias. Fui o único YouTube que fiz isso. O único YouTube. Certo? Os meus vídeos eu consegui por um caminho, que não interessa qual, mas que eles chegassem até a mão do estélio todos os meus vídeos aonde eu comparei frete aonde eu mandei a pessoa não comprar no mercado livre a... todos todos eles e aí eu sou vendido ou o vendedor que é desunido agora eu não vou parar o meu canal ok por causa disso e muito menos eu vou parar a minha empresa porque antes de eu ser o alexandre universidade de marketplace universidade de mercadonautas eu sou o alexandre dono de uma empresa que possui sete funcionários que tem que pagar imposto no final do mês, que tem que pagar empréstimo, que tem que, pagar, que, tem que ter fluxo de caixa para vender, pra você, com isso você ter venda. Então realmente, se, você acha que, se na sua cabeça você acha que o correto é você cruzar o braço, vai no banco e fala para o seu banco, ó, oh, eu estou numa campanha contra o Mercado Livre, eu não vou pagar esse mês não o meu empréstimo. Ou eu estou numa campanha contra o Mercado Livre, eu não vou pagar salário do meu funcionário. Deixa ele me pôr no pau. Vou chegar lá no juiz, vou dizer que eu estava brigando com o Mercado Livre, e que como eu estava brigando com o Mercado Livre, meu funcionário tinha que entender, porque afinal ele tem conta para pagar, né mas paciência, ele vai lá e justifica depois na CPFL. Então, que, que, que, se vocês estão seguindo, se as pessoas comentaram, tá não são todas, pelo amor de Deus, mas cada um sabe a carapuça para quem serve. Mas se, se vocês estão seguindo o meu canal, igual um cara colocou me desinscrevi, fala com Deus, cara. Porque se você está seguindo o meu canal para ouvir só o que você quer, paciência. E se você não tem a visão suficiente para entender que quando eu venho falar de um mercado em Sul, quando eu venho falar de um B2W Full, o Full deles, que eu citei, que eu recebi a proposta ainda não aderi, porque eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, se eu vier falar de um B2W Coleta, se eu vier falar de outros Marketplace, Bling Integrado com o Callist, como eu falei, evento de Marketplace, se isso não é conteúdo relevante para ti, se você quer que eu fique gritando aqui só, Mercado Livre, meu dinheiro, não vai ser isso que eu vou fazer, cara. Sinto muito, tá? É, me perguntaram sobre o que, que o Mercado Livre está dizendo. A mesma coisa sempre, que vai vir, vai vir, vai vir, vai vir alguma coisa, mas não tem. Foi a maior taxa de todos os tempos de cancelamento de venda. Então, sem os vendedores perceberem, maior do que todas as campanhas que foram criadas, o movimento de cancelar as vendas onde não tem rentabilidade foi o movimento mais forte para impactar o Mercado Livre. Eu sou vendido? Eu estou cancelando minhas vendas também, amigão. A diferença é que eu estou buscando vendas. Eu não vendia nada na Amazon. Eu fechei um mês focado com quase 5 mil reais vendido e começando a subir. Eu não vendia na Amazon, não tinha produtos para Amazon. Eu fui atrás de produtos para atender a Amazon para começar a vender. Certo? Falei da integração com o Bling da Olíche. Ah, mas para mim é difícil. Ah, tão Cara, paciência. Entendeu? Aí teve um outro cara que comentou assim: Ah, vai começar a pagar imposto no Mercadinho Sul? Eu já pago imposto, amigo. Eu já recolho 100% do meu imposto. Já tem lá bonitinho. Entendeu? Então pra mim não muda. Não tô julgando quem não faz, quem faz. Não tô aqui pra isso. Nunca julguei, na verdade. Entendeu? Só que pra mim não muda. Então eu tô, antes de olhar qualquer outra coisa, eu olho pro meu negócio. Pro meu negócio, tá? Antes, são empresas diferentes. São empresas diferentes. Ok? Então, é... se você entendeu o conteúdo do canal, continue seguindo o canal. Entendeu? Porque eu acho que o que eu vou falar... Ah, eu vou pro full. Ah, mas eu tô bravo com o Mercado Livre. Se o Mercado Livre vier te trazer 100 mil de venda que você foi pro mercado Envios full, você vai ficar feliz, cara. Ah, mas os pequenos... Tá bom, cara. A gente tem que lutar por eles, mas o pequeno vai pagar a minha conta se eu não conseguir pagar a minha conta no final do mês que eu vou cruzar meu braço. Porque eu, a Luciana da vida... Tô falando dela porque eu só lembro o nome dela. Da criatura. Porque ela veio me chamar de vendida. Amigona, se vendida é pensar na sua empresa... Então, empreendedor tocou de nome. Se vendido, eu não fui desonesto com ninguém, ok? Eu estou fazendo o que cabe para minha empresa e buscando o faturamento dela. Se você não entendeu isso ainda, realmente você não tem empresa. E se você tiver empresa, que eu nem te conheço, né? você acha que eu sou vendido, eu posso achar que você é uma falastrona. Pode ser. Então, assim como outros que tiveram lá. Acéfalos. Então, entendam isso. Vou falar de coisa, vou falar sim de mercado viço no mercado de full, vou falar sim tá? vou falar de B2W? vou falar vou falar de tudo, se você não gosta da B2W se você tá bravo com a B2W, gosta tempo atrás o Alex, o cara veio chamar o Alex de picareta porque o Alex falou pra ele que que vender, que falou nos vídeos que B2W vende bem e ele não conseguiu vender a culpa é do Alex sendo que tem gente que fatura mais de um milhão na B2W a culpa é do Alex então vamos começar a pensar um pouquinho se o vendido sou eu se o burro é você pra quem serve, tá gente, pelo amor de Deus, esse vídeo não é pra todo mundo, tá, eu sei que muitas pessoas entenderam, tá bom? Então vamos pensar, ok? E se você, infelizmente, eu tenho que falar isso, pras pessoas que não, se você não gosta do canal, pode dar rua serventia da casa, pode discutir, des, desc, porque eu quero pessoas que pensem no seu negócio pra frente, tá? Não quero baderneiro, se eu quisesse baderneiro, eu tava no ST, MTST, eu tava, eu tava lá gritando sem saber porque eu tô gritando, se você quer isso, não é no meu canal que você vai encontrar, tá bom? Para as pessoas que gostam do meu canal, as pessoas que me acompanham, um grande abraço. Para quem não gosta também, um grande abraço. Paciência. E desejo a vocês o dobro que vocês desejam para mim sempre, tá bom? Segunda-feira agora, novo vídeo do canal. Esse ficou um pouquinho mais longo. E espero que vocês tenham entendido, tá bom? Segunda-feira eu vou começar a falar um pouquinho de outras coisas que vem um pouco de encontro já com isso que eu li nas mensagens. Quem usa cabresto é cavalo. Valeu!